Olá, <risos> boa tarde, amigos. Eu sou Maurício Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui é sobre a análise de uma terra comprando de um índio. Quanto de adubo e qual, é, qual adubo que daria certo para ela? Se é um 15, 15, um 20, 5, 25, 25, 25.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 Então, lembrando pessoal, que se deve fazer os três passos. Então eu estou aqui numa distância que não está muito longa. E que eu vou dar três passos curtos. Então varionica. A hora que chegar em cima dessa terra, você cruza. Depois eu vou fazer a contagem para nitrogênio.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 o 01 daria certo de nitrogênio? Se descruzo. Marionica O 02 daria certo de nitrogênio? Se descruzo O 03 daria certo em nitrogênio? Se descruzo O 04 daria certo de nitrogênio? Se descruzo O 05 daria certo de nitrogênio? Se descruzo O 06 daria certo de nitrogênio? Se descruzo O 07 daria certo de nitrogênio? Se descruzo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 para saber qual a numeração vai dar certo para o plantinho desse vídeo 1, 2, 3. Ela cruzou. Varia, o 01 um, daria certo para o fóssil, você descruza. Marionico, o 02 daria certo para o fóssil, você descruza. Marionico, o 03 daria certo para o fóssil, você descruza. Varia, o 03,4 daria certo para o fóssil, você descruza. Varia. O 05 daria certo para o fóssil, você descruza. o 06 daria certo para o fóssil, você descruza. o 07 daria certo para o e você descruza. O 08 daria certo o fóssil, você descruza. Varia, o 09 daria certo para o fóssil, você descruza. Varia, o 0,10 daria certo para o fóssil com o milho, você descruza. Ela descruzou Então significa que o fóssil Também é 10 Então como nós estamos Sabendo que o nitrogênio é 10 O fóssil é 10 É Agora Nós vamos para o potássio Nós vamos fazer as perguntas Vamos perguntar do potássio até agora nós estamos sabendo que o nitrogênio é 10 e o fósforo é 10. Vamos agora o potássio. Valeu, então eu preciso saber qual é a numeração do potássio. O prantílico desse milho, nesse terreno. A hora de chegar em cima, você é cruza eu vou fazer a contagem do potássio. a hora que eu chegar na numeração do potássio correta você escuro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 o 07 daria certo para o potássio, se descruza O 08, o 08 daria certo para o potássio, se descruza O arionico, o 09 daria certo para o potássio, se descruza O arionico, o, 0, o 10 daria certo para o potássio, se descruza é Descruzando o 10 também é, Vamos cortar aqui e vamos fazer uma pergunta Então, o que significa que o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 Então, é qualquer um dos dois adultos poderia dar certo para esse solo. Tanto 10, 10, 10, como 15, 15, 15. Mas você pode usar o 10, 10, 10. Que é o, também um adubo 10, 10 também é um adubo que acha fácil para comprar. Variando, o 010, o 0,11 daria certo para o potássio? Nossa, quer ver? O 0,15 de potássio daria certo para esse solo produtivo da Terra? Se der certo, você cruza Se não der certo, você não cruza Um, 2, 3 Tem que ver que ela cruzou Que se você usar o 15 Também dá certo Se você usar o 15, 15, 15 Daria certo, ou 10, 10, 10 Então me lembra o pessoal aí, Que O próximo vídeo nosso nós vamos falar sobre a quantidade desse adubo esse seria o segundo vídeo e o terceiro vídeo nós vamos falar sobre outros elementos também que que precisa também no plantio do meio nas coberturas enfim uma série de coisas mas o primeiro vídeo nosso seria analisar qual adubo vai para ela e Lembrando pessoal, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, usar vou fazer outra análise só para o pessoal ver. Vou dizer que eu quisesse usar o nitrogênio 04. Daria onde? Nitrogênio 04 daria certo para esse tipo de sol para mim de linho? Se der certo você cruza. Se não der certo, você não cruza. Um, dois, três. Ela não cruzou, porque..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 você quer saber mais aí para você plantar uma flor, para você plantar uma verdura, você pode usar as variônicas para você saber qual o adubo que dá certo para aquele terreno que você vai plantar. Então isso é muito importante. Agora, lembrou o pessoal que as varilônicas não é só para caçar minério, para caçar ouro, caçar essas coisas. A variônica é para uma série de coisas. Então nessa área agora do, do, dos plantios